Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Canho Nobre, meus amigos, senhor Ed Boon aí, rapaz, o criador de Mortal Kombat soltou recentemente mais um especial dos 30 anos da franquia aí, rapaz, no seu Twitter. Com curiosidade sobre a produção Coisas muito legais que ele vem trazendo aí Pra gente, depois de muito tempo, rapaz O último que nós fizemos vídeo aqui, inclusive Foi ele mostrando o desenvolvimento do Raiden questão do chapéu dele lá, o negócio Como ele quebrou e tudo mais E dessa vez aqui, o foco vai ser um pouco Diferente, ele vai trazer mais um personagem pra gente Pra poder contar a história de Como esse personagem surgiu e como é que foi o desenvolvimento Dele, então já deixa o seu likezão aí, se inscreve No canal e ativa o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, pessoal, é do Youtube Se vocês não ativarem, vocês não recebem as nossas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 todos os dias para poder conferir as novidades e também principalmente para poder dar um abraço em você, querido inscrito nesse evento maravilhoso. Então contamos com a presença de vocês lá pra gente poder se ver, trocar uma ideia, tirar uma foto, vai ser muito legal e sem mais delongas, bora lá meus amigos começar esse negócio aqui, porque nós temos muito conteúdo para poder ver. Nós temos aqui um de nove tweets que o Ed Boon colocou pra gente de informações, curiosidades e tal da produção do Mortal Kombat 1. E como vocês podem ver aqui também, o foco desse vídeo hoje será a nossa querida Sonya Blade, cara. Como é que surgiu a ideia da personagem, como é que surgiu o famigerado golpe lá das pernas, né? Que ela pega o cara, joga pro outro lado e tal. Muito interessante, então vamos lá, ó. Começando aqui por esses tweets. Vamos aqui no primeiro, e depois a gente vai assistir o videozinho e ver o restante, que tem algumas curiosidades bem legais aí com relação à vinda da Sônia no Mortal Kombat 1, tá? Continuando com a comemoração dos 30 anos de Mortal Kombat. Neste vídeo nós iremos dar uma olhada em como a Sônia surgiu, né? Que tá traduzido ao pé da letra, eu vou ajustando aqui enquanto eu vou lendo. Incluindo o seu infame movimento leg grab, né? Que ela vira de ponta cabeça, pega com as duas pernas e joga do outro lado. Em 10 de abril de 1992, testamos uma versão. Inacabada do Mortal Kombat. Apenas seis lutadores. Em um fliperama de Chicago chamado Times Square. Aqui eles estão falando que eles liberaram lá nesse fliperama, né? Uma versão inacabada com seis personagens. Não eram 7 ainda. Pra galera lá. Entendeu? E aí, ó? Deixa eu mostrar esse videozinho aqui pra vocês. Vamos conferir juntos, né? Ó, 6 meses depois do desenvolvimento de Mortal Kombat começar. Vamos lá. Musiquinha famigerada, ó. Temos aí a telinha sem a Sony ainda lá, ó. Tá vendo? Eles já tem até uns dizeres aqui embaixo, ó. Que eles colocaram lá disponível esses lutadores pra poder pegar as reações iniciais dos fãs. Entendeu? Dos jogadores com relação ao jogo, ó. ó o local de testes foi no, no, no arcade chamado Times Square, como eles disseram, ó. Apenas pelo final de semana. Aí tem as placas ali com as atrações, ó. Mortal Kombat e tal, outros jogos, Street Fighter, Champion, ó, Champion Edition, né? Que estão mostrando ali. Uh, depois do final de semana de testes, uma, uma coisa estava certa. Nós precisávamos de um sétimo personagem. Então voltamos para o estúdio. Aí, né? Aí mostrando a nossa querida Sônia, fazendo a captura de movimentos e tal, tudo certinho, bonitinho. Ó, vamos, vamos tentar o que você estava falando, Ed. Ó, ah, ah. ah, você vai provavelmente virar de ponta cabeça. Ele está explicando ali o golpe que ela vai ter que fazer, que é o leg grab, né? Ó, você pode fazer isso, pá Aí, ó, virou Só que ela fez o giro completo, né? Perfeito, pá, beleza, falaram ali Ó, agora mais uma vez ali pelo meio Aí você vai fazer de ponta cabeça, mas ele fala aqui, ó Que é apenas a parte inicial, entendeu? Não é pra ela poder terminar É pra ela meio que parar rapidinho ali Pra eles poderem capturar essa pausa que ela faz no ar, entendeu? Ó Ó, isso é bom Uh, o okay, que agora? Falou? Ah, lá. Para lá poder parar no meio do caminho, ok, beleza? Aí ó, parou e voltou. Mano, é muito legal esse tipo de curiosidade, cara. Eu gosto demais. Ó, esse vai ser um, um bom movimento, né? Ó, você vai ficar impressionada quando você ver o que nós vamos no que nós vamos transformar isso, ele diz, né? Aí eles mostram o movimento completo, cara. Depois dele ter sido feito. Cara, que da hora, irmão. Que da hora. E agora... We finally had the full roster, ó. E a gente tava pronto pra poder... Colocá-lo para teste com a Sony Blade, ó. Ó, muitas semanas depois nós, nós retornamos a Times Square. Aí ele falou que, eles falaram que a palavra deve ter se espalhado. Porque quando eles chegaram lá com o arcade... Já tinha gente na fila esperando, entendeu? Então assim, cara... Muito, muito legal, sabe? Por mais que a Netherrealm Warner esteja decepcionando a gente aí recentemente Porque eles não anunciaram nenhum jogo até agora, a gente não sabe se é Mortal Kombat 2, a gente não sabe o que, é que vai vir, né? Eu acho muito legal, cara É de bom estar trazendo esses tipos de conteúdo aqui pra gente Em comemoração aos 30 anos Por mais que a gente queira uma coletânea e tudo Porque eu particularmente, pessoal, não sei vocês Gosto demais de ver esse tipo de conteúdo assim, sabe? De curiosidades das produções e tal Principalmente de Mortal Kombat Que é uma franquia que a gente gosta pra caramba E do primeiro jogo, mano Como é que surgiram as coisas Mas aí, além desse videozinho aqui, pessoal Vamos lá, que a gente ainda tem mais algumas coisas pra poder ver Ele traz aqui mais informações acerca da Sony Curiosidades da personagem e tudo, ó Vamos lá dar uma lida aqui que são mais... 8 tweets pra gente olhar, Vamos lá É uma loucura ver aquela primeira filmagem de teste de arcade agora, 30 anos depois O teste foi ótimo, mas ficou claro que o jogo precisava de outro lutador Quando eles levaram lá pro Times Square com 6, aí eles perceberam que precisava de mais um pelo menos Então voltamos ao trabalho projetando, capturando e programando os movimentos para o sétimo lutador de Mortal Kombat A Lieutenant Sonia Blade, sim, nossa querida e poderosa Sonia, rapaz, Vamos lá para o seu leg grab, sabíamos o que queríamos, mas não explicamos claramente toda a sequência para Liz, que faz a, a Sony no caso, né? eles até falam ali. Então, compreensivelmente, ela pode ter parecido um pouco desapontada com a mudança. Ainda me lembro de sentir a necessidade de garantir a ela que ia ficar legal. Ou seja, tá explicando aqui que quando eles mostraram para ela, eles falaram, na verdade, né? Ó... Oh, Faz assim, mas para na metade, entendeu? Ela deve ter achado um tanto quanto estranho e tanto é que ele fala no final do vídeo lá, ó Quando você vê no que a gente vai transformar isso aí que você acabou de fazer dentro do jogo Você vai ver que você vai ficar impressionado do quanto que vai ficar legal E aí acabou se tornando o leg grab que a gente conhece, né? Então vamos continuando aqui, ó Liz era uma ótima esportista, super ágil e capaz de realizar o handstand flip que precisávamos o movimento acabou sendo um dos movimentos mais icônicos de todo Mortal Kombat, com certeza. Imaginem a nossa empolgação, nosso rush no caso que eles falam aqui, né? Quando tivemos nosso movimento replicado na tela grande, nos cinemas no caso, né? No filme de Mortal Kombat de 95, e aqui a gente tem a Bridget Wilson, né? Fazendo realmente o golpe fatídico aí da Sônia, com o leg grab no Kano. Nossa, é um movimento realmente... Muito icônico, e vê-lo nessa cena no filme de Mortal Kombat, no primeiro filme, né depois de ter jogado Mortal Kombat 1 e tal ali, nossa, foi muito foda, foi muito foda, realmente, bate uma nostalgia tremenda vendo isso daqui, nós temos mais algumas curiosidades bem interessantes aqui, ó. Algumas pessoas podem não saber que a Sonya passou por várias mudanças antes de se tornar a Sonya que conhecemos hoje. Sua história começou como Curtis Striker, um membro das Forças Especiais. Aí eles mostram aqui um sketch pra gente Com algumas informações e tudo E um conceito inicial aqui do que seria esse personagem, né? E aí seguindo aqui, ó Recentemente, John Tobias, né? Ele marcou o John Tobias aqui Coloriu seu esboço original do Striker Revelando um visual que lembrava o traje do Jogo da Morte de Bruce Lee Aquele filme fatídico lá, tão famoso do ator aí A ideia era que Curtis estivesse disfarçado quando entrou no torneio E olha só, mano A roupa é idêntica mesmo, cara Ao que o Bruce Lee... Utiliza no filme O Jogo da Morte E a gente pode ver que eles tinham muita inspiração Em filmes de artes marciais daquela época né? Principalmente atores como Jean-Claude Van Damme Que foi uma inspiração pro Johnny Cage aí. Tentaram conseguir ele pro Mortal Kombat Mas não deu certo Eles tinham muita inspiração em Bruce Lee também A gente pode ver o Liu Kang ali, como é que é e tal E a ideia inicial, mano, não era ter Sônia Era ter o Curtis Striker, entendeu? Mas vamos seguindo, que eles têm mais informações pra nós Eventualmente decidimos que o nosso Sétimo lutador deveria ser do sexo feminino Então, a história de fundo de Curtis Striker, o background que eles criaram né, de história para ele, foi usada para a tenente Sonia Blade. Muito mais tarde, Curtis Striker foi renomeado Jackson, Jax Briggs, e introduzido em Mortal Kombat 2, que a gente pode ver o personagem aqui, ele realmente tem uma grande semelhança com o Jax, eles acabaram pegando essa ideia do personagem aqui do design e transformando ele no nosso querido estourador de cabeças aí do Mortal Kombat 2, né, e arrancador de braço também. E aí cara, seguindo aqui ó, temos mais dois tweets para poder ver. O nome Curtis Striker, agora com K, acabou sendo usado para o lutador Bomb Throwing, que é o cara que joga as bombas, né? E o Baton Swing, que é essa Tomfa, né? Acho que é tonfa o nome disso ali que ele tá na mão, né? Que ele vai pra frente ali, pega o cara, roda ele, joga pro outro lado e tudo. Que você conhece como Striker, que era um líder de uma brigada de controle de motins em Mortal Kombat 3. A gente tem aqui o nosso querido Curtis Striker aparecendo no MK3 e tal. E por fim, ele só coloca aqui um fato... Uma curiosidade pra gente, na verdade, né? Os personagens de Mortal Kombat, Sônia e Tânia, foram nomeadas em homenagem às minhas irmãs de mesmo nome. O Ed Bon disse aqui. Inclusive, a gente trouxe um vídeo de curiosidade aqui do Ed Boon né, a gente fez já há algum tempo Vou deixar inclusive o link no comentário fixado aqui Que tem muitas curiosidades bem legais do Ed Boon em si E a gente cita isso daqui que ele fala também É uma parada muito legal porque eles pegam coisas da vida deles assim Como inspiração também Não, não, não só artistas marciais ou filmes de artes marciais que eles são fãs Eles pegaram tudo isso né Juntaram ali num pacote para poder criar o jogo deles Com as inspirações deles próprios Eu acho que esse foi o segredo do sucesso inclusive e é isso, cara, olha só que coisa mais curiosa, mais doida, né, vamos dizer A ideia inicial aqui era ter o Curtis Striker, não a Sonya Blade, cara E aí eles levaram lá pros fliperamas, testaram com 6, viram que tinha que ser 7 Aí pensaram no Striker inicialmente falou, não, não, vamos botar uma mulher, entendeu? E assim nasceu a nossa querida Sonya Blade, cara, muito legal Curti demais de ver essas informações aqui, cara Espero que vocês tenham curtido aí também, pessoal Quero muito que o Edboom continue trazendo mais curiosidades aqui dos seus personagens para esse especial de 30 anos E vamos torcer para que no mês de outubro, quando a franquia completar aí, né Esses 30 anos que a gente tá comentando Que eles tragam alguma coisa relacionada a jogos pra gente também Mas por enquanto eu quero saber de vocês aí, pessoal o que, que vocês acharam desse especial aqui, de mais esse videozinho de bastidores do MK1 Que o Ed Boon trouxe pra gente no seu Twitter Como uma forma de comemorar essas três décadas aí da franquia Eu vou adorar ver os comentários de todos Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão aí Se inscrever no canal, e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí Até mais, é? Fuemos, meus amigos